Olá, Paraíba! Começa agora mais um Segundo Opinião. E o tema de hoje é a opinião do homem no debate sobre o aborto. Pois é, é apenas o nosso silêncio. Homem não tem qualquer direito de opinar e debater sobre o aborto. Não é do no nosso corpo, não é conosco. Temos de dar o direito das mulheres de tomar essa frente, essa batalha. O debate é delas e somente delas. Era muito melhor nós pautarmos sobre os abortos paternos. Então é isso, Paraíba. Ficamos por aqui com mais um Segundo Opinião. Para conferir os nossos programas anteriores, acesse tvdogordinho.com.br. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.